maior importância da gente pensar é, em fazer uma ação em janeiro já porque são os nossos melhores momentos do ano não vou entrar aqui em tema político né e nem em cenário totalmente econômico mas a gente tem também uma eleição no segundo semestre o que torna todo o nosso cenário econômico extremamente incerto né a gente falou muito disso em dezembro do planejamento cara acelerem muito no momento de maior confiança no momento que tudo tá acontecendo agora e o teu janeiro ele marca como que o teu trimestre vai ser se ele vai ser morno se ele vai ser cara friozinho ali ou se você já tá a faca na caveira indo para cima para poder acelerar então esse é um ponto muito importante para a gente olhar para 2022 e aí eu quero pedir para nath agora Nath, é, a gente está falando muito de liquidação fantástica. Vocês usam o um apelido LF, carinhosamente, dado né? ali é, dentro da liquidação fantástica. Mas traz para a gente primeiro quando que ela acontece, que a gente está na cara do gol já para a galera se ligar. E o outro ponto também muito importante é como que tudo isso surgiu. Por que tudo isso aconteceu? Legal. Bom, então assim, a liquidação fantástica, é, na verdade, é um grande sucesso aqui do, Mag do Magalu, a gente é pioneiro. Né? ela nasceu lá em 1993 já tem aí a está quase fazendo 30 anos já de liquidação fantástica surgiu nas lojas né e o porquê da ideia a gente sabe que a gente vem aí de um final do ano sempre muito forte com Black com Natal enfim e aí no começo do ano né é, devido à sazonalidade as lojas acabavam ficando com o estoque cheio né e não conseguia escoar porque assim é já tinha já tinha passado o saldão que geralmente acaba o Natal já vem o um saldão né? E aí janeiro geralmente era um mês um pouquinho mais sofrido E aí surgiu a ideia da liquidação fantástica nas lojas é, Não sei se você se recolhem, mas o pessoal super aglomerava, né? Faziam um filas lá pra... esperando as promoções, era, era bem legal é, Com a pandemia deu uma parada e aí aos três anos, mais ou menos A gente começou a incluir devagarinho o e-commerce E agora a gente já tem totalmente inserido tanto o um p quanto o 3P Que é uma excelente oportunidade aí para você, Seller. E que quer, é, às vezes sobrou o estoque aí no final do ano, né? Você quer dar vazão, escolhe seus produtos? Você pode estar participando dessa promoção que vale super a pena, além da visibilidade que você vai ter aqui com a gente. É, qual é o período da liquidação fantástica? Então, a liquidação fantástica ela começa no dia 3 agora é de janeiro e ela vai até o dia 10. É, a data mais forte é sempre no dia 7, ao contrário da Black, que é à noite, né? Que já começa toda a movimentação. É o melhor horário aí onde tem as grandes, é, a gente tem bastante solicitações de pedidos, né, de compras É sempre no período da manhã E a gente começa antes por quê? É, realmente para dar oportunidade para os sellers é, que são menores, né, de pequeno e médio porte Então eles têm essa semana aí para estar trabalhando e o pós-black... O... O pós-Liquidação Fantástica também, né? Na, no sábado, no domingo e na segunda-feira, ele tem essa oportunidade de estar trabalhando aí os seus produtos. Porque é sempre aquele é, cliente que vai no site, às vezes ele vai lá fazer uma pesquisa, ele quer comprar uma máquina de lavar, só que ele tá vendo ali passando na, no, no site um, uma caneca, ele tá vendo uma ring light, enfim, ele tá vendo alguns outros produtos que está num preço bacana e é aí é onde ele consegue estar tá comprando. Então a gente faz assim, é, se você ainda não fez adesão, não se cadastrou lá no Magalu Promoção, já se cadastra porque a hora é agora.